Alô, tudo bem? Aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura. Um vídeo gravado no celular, sem edição, sem nada, em um minuto. Para economizar o meu tempo e o seu também. E hoje eu quero falar sobre o tema As Descobertas que Podem Mudar o Seu Dia. É, hoje eu tô aqui na piscina aqui do meu condomínio. Eu vou até virar a câmera aqui para vocês verem. Ó. Show, não sei se, se deu para ver direitinho, mas enfim... E está aqui hoje foi uma descoberta Por quê? Porque é, tem uma rede Wi-Fi da NET Para todas as pessoas que são usuários da NET E eu não sabia, eu simplesmente não sabia E eu sempre passo por aqui Eu sempre vi essa rede ativa Mas eu nunca me interessei em conectar Eu nunca me interessei em, em Ver de fato o que era aquilo né Porque todas as vezes que eu ia clicar Para conectar, demorava um ano Demorava uma vida, e depois vinha uma tela De um cadastro chato tal E eu nunca fazia, sempre deixava de lado e hoje, por incrível que pareça, eu simplesmente tive a paciência para prestar atenção é, nesse link, para parar, para fazer o cadastro, para preencher o passo a passo. E eu acabei descobrindo que todas as pessoas que são usuárias da NET, dependendo da cidade que moram, eles podem usar Wi-Fi de graça é, pela cidade, em diversos pontos da cidade. E por incrível que pareça, aqui em frente à minha piscina tem um ponto de Wi-Fi da NET liberado de graça é, para qualquer pessoa usar. E isso mudou literalmente o meu dia, porque o fato de eu estar conectado aqui está fazendo com que eu trabalhe num ambiente de muito mais paz, num ambiente mais sossegado. Eu saí do home office eu não fui hoje para lugar nenhum. não fui para o Starbucks, lugar nenhum, tô aqui em frente à piscina. E está sendo muito bom trabalhar aqui. E aí, o, o, já passou um minuto, mas eu quero finalizar esse vídeo fazendo um desafio para você, um convite para você, para que você preste atenção, de repente, nas coisas, no seu dia a dia, que você po possa usar para descobrir algo novo que vai mudar o seu dia. Talvez assim como eu, você possa, pode descobrir algo incrível que você estava deixando de lado que você ainda não está usando e pode mudar completamente a sua rotina. Está sendo muito bom para mim estar aqui. Eu tenho certeza que se você descobrir algo útil para você, vai ser muito bom também. Então é isso. Esse foi um vídeo sem frescura. Clique aqui para se inscrever no canal. deixa seu comentário também sobre as descobertas que você é, está fazendo no seu dia a dia. E é isso. Um grande abraço. tchau Tchau.